Então, esse absoluto, quando ele é considerado de forma universal, primeiro, por que nós temos que considerar o absoluto primeiro de forma universal? Para saber qual é a natureza do absoluto. Porque se nós estamos dentro do absoluto, como disse Paulo na Bíblia, né? em Deus vivemos, nós movimentamos e temos o nosso ser. Para conhecermos a nossa natureza, nós temos que conhecer qual é a natureza do absoluto. Na, que no, na, linguagem, na linguagem religiosa seria é a natureza de Deus. Né? Por que, que nós precisamos conhecer a natureza de Deus? Porque inventaram um Deus aí, e desde criança a pessoa foi escutando que, que, que existe aquele Deus. A pessoa formou um conceito de Deus. Então a pessoa. Onde você foi? Eu fui no enterro. Deus quis que chegou a hora dele. Né? Ou então, você vai na festa? Se Deus quiser, eu vou. Então, esse conceito de Deus não tem nada a ver com esse absoluto. Não é nada absoluto isso, né? A pessoa torce para o time de futebol fala assim, ah, agora eu vou fazer a prece para Deus, para o meu time ganhar. Tem gente fazendo isso. Então, esse conceito de Deus não é o absoluto. Então, se nós quisermos conhecer o que nós somos, nós temos que conhecer o que é realmente esse absoluto. Agora, como que nós conhecemos o que é o absoluto? Será com a mente humana? Ou com o intelecto? Por que Jesus falou na Bíblia que essas coisas são escondidas dos sábios né? E reveladas para os humildes? Porque os sábios eles estão querendo analisar isso daqui Se eu estou falando que tem lógica e está acompanhando Está concordando. A hora que eu falar um absurdo para ele Ele fala assim, bom, aí eu já tenho, eu tenho, eu tenho Era aí né? Vamos com calma deixa eu, Como é que você é prova isso aí? Então, o sábio do mundo, o sábio entre aspas, é aquele que quer prova daquilo que a gente fala. E eu sempre digo que eu não provo nada para ninguém. A verdade, ela tem que ser aceita com o coração de criança por cada um. Né? É, para eu descobrir a verdade sobre mim, eu tive que ter esse coração de criança. Tá? Aí a verdade se revelou. Quando nós passamos isso para alguém, né, em palavras, o, o que, que é o ponto de concordância que tem é, dentro da pessoa? É a unidade do absoluto que está dentro dela. Então, o coração de criança não significa que a pessoa vai ser um, um, um débil mental que é fala assim, não, de qualquer coisa eu vou engolir isso daí. Não é esse o sentido. É, é que isso aí vai ser percebido pela própria pessoa, de uma forma que ela própria perceba que a mente humana dela não está tendo provas. Ela sabe que aquilo é enfim de papo. Né? Então, quando nós falamos a verdade qualquer, porque isso aí em qualquer ciência, assim. A, a pessoa fala assim, ciências exatas. Aí chega o um professor de matemática lá e coloca lá na lousa essa reta aqui, ela vai para o infinito. Aceitável. Quem provou que vai ter o um infinito a ela? Então, o que eles chamam de ciências exatas, eles colocam todas elas, né, os axiomas, todas elas colocam princípios né, e falam nós aceitamos isso aqui por hipótese, ou isso aqui é um axioma, uma verdade que não se prova. Está colocado aí, isso vai dar para o infinito, o limite não sei o que, tende a zero, e isso aqui vai dar menos infinito, sei lá o que então, as pessoas partem daquilo sem ter prova, e partindo daquilo sem ter a prova, eles têm o quê? A demonstração da veracidade na vida. É a mesmíssima coisa que acontece, porque o estudo do absoluto é uma ciência, não é fé cega, é uma ciência isso. Como é que se prova que isso aqui? Não é convencer o intelecto, é o prova porque isso acontece, não é assim. A gente prova como? Nós analisamos o que está sendo dito e colocamos na vida prática. Se não um funcionar, está errado, né? Tá certo? Se não funcionar, tem coisa errada Agora Se funcionar para um e não funcionar para outro Onde é que está o erro? Se tem 10 se tem pessoas né? Com esse princípio 9 colocam o princípio em, em funcionamento E uma reclama que não funcionou a falha está no princípio nesse um. Quando Jesus falou assim, ó, passarão o céu e a terra, a minha, mas as minhas palavras não passarão, porque até hoje duvidam dessa palavra. E a palavra está aí, né? Estão duvidando e ela está aí. Cada um que leva a sério isso aqui, prova a palavra. Ele prova a palavra. A palavra não dá prova para ele. Ele que prova, eu, eu vou aceitar isso daí pela fé. Não, é? não fé cega de falar assim, ó, eu vou engolir isso daí porque não é esse sentido. Primeiro tem que haver uma aceitação, é, a palavra correta seria consciência, como é isso. Consciência. Não. depois eu vou explicar a diferença entre mente e consciência. Consciência é aquilo que é. Nós temos consciência. Vou dar um exemplo, nós temos consciência de que nós somos vivos. Isso é uma constante. Agora, as ideias da consciência, sobre a consciência, são mente. É uma atividade da consciência. Seria mais ou menos uma comparação grosseira, seria comparar que essa lousa aqui fosse a consciência, que era sempre a lousa, e o que eu escrevo e apago em cima seria o que se mentaliza em cima. São as ideias que estão passando por aqui. Eu posso colocar milhões de ideias aqui A lousa é sempre a mesma A pessoa pode confundir a lousa com a ideia Mas as, as coisas são distintas né? Quando nós trabalhamos com a parte é, Imutável do ser É que a, a, a Bíblia chama de milagre Não acontecem os milagres né? Então quando a pessoa quer ter milagre na vida O que ela precisa fazer? Ela parte disso aqui E fica querendo orar para Deus quando é a vida dela, ora isso, ó. pede, pede, está aqui lá para criar o destino para ela melhor, não sei o que, está sempre acreditando que existe um Deus segurando o bem dela, esperando pedir. Está né? acontecendo com uma pessoa, uh, outro dia ela falou assim, não, eu, quando alguém também minha família é operado, eu peço para que Deus oriente o médico durante a operação. Porque a, a mão de Deus guia o médico e ele vai ser operado, então, então eu, eu acredito que tem um Deus tem três métodos operando, tem um Deus assim, ó, deixa eu ver quem pediu para orientar Aquela pessoa que pediu para orientar só aquilo, entendeu? Esse é o conceito que tem por aí né? O que, que é o absoluto? O absoluto, ele participa de como na, na nossa vida? O que, qual, qual é a participação? Porque nós estamos, é, estamos tentando resumir a, a essência do que é a natureza do absoluto né? Que se conhece Como a Bíblia diz é, eu, vírgula, o Senhor, vírgula, não mudo Está na Bíblia, do Antigo Testamento No Novo, em Hebreus, está lá Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã Quer dizer, a natureza do absoluto, né? Vou apagar aqui Porque tudo que valer para o absoluto Vale para nós, certo? Nós fazemos parte disso aí então, o que significa? Quando, quando a Bíblia diz eu, eu vi o Senhor não mudo, isso é do Antigo Testamento, o que está dizendo aí? Que o absoluto é imutável. Então a Bíblia diz, a experiência mística Confirma E a palavra imutável Foi colocada no texto Então não tem sentido, não tem valor prático nenhum a pessoa ler 500 milhões de vezes Em diversos textos Que o absoluto é imutável Se ele não descobrir que está falando sobre ele né? Agora, quando a pessoa fala assim Eu estou é, Indisposto hoje Essa indisposição, ela é mutável ou é imutável? É mutável Então ela não, não faz parte do absoluto né? Agora vamos na frase de, de São Paulo ó. Em Deus vivemos, nos movimentamos, temos o nosso ser Então nós temos indisposição Então existe um eu absoluto Um eu absoluto Que é o nosso eu, ele é imutável também